Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Nós estamos aqui no Hotel Cinco Estrelas em São Paulo, olha só. Nós temos toda uma variedade de saladas, de pratos frios, para quem gosta. Você vem caminhando, olha só o que vai acontecendo. Você tem arroz, tem risoto, você tem batata. Para quem gosta de massas, aqui é uma festa. Para quem gosta de carne, outra festa peixe, agora não é só isso. O que eu gosto realmente está aqui atrás. Olha, eu vou até passar para o outro lado. Eu estou falando de sobremesas. Dá uma olhada no que tem aqui. Então, você oferece o mesmo tipo de variedade para o seu cliente? Ele pode escolher? Tem gente que vem aqui só para comer salada. Tem gente que vem para comer as carnes, as massas, a própria sobremesa, queijo, frutas. É isso que você precisa ter para oferecer para o seu cliente. Cada um compra por razões diferentes. Cada um se emociona por razões diferentes. Cada um é diferente do outro. Não tente deixar todo mundo parecido com aquilo que você julga importante, com aquilo que você considera valor. Dê valor para o seu cliente de acordo com aquilo que ele, o cliente, acha que é valor. Como nesse caso aqui do restaurante. Tá bom?